E aí gente, tudo bem? Mais uma na Savan Responde E hoje nós estamos aqui com a perguntinha da Patrícia A Patrícia está com uma dificuldade Que eu acredito ser a dificuldade de mais assim A dificuldade da maioria dos micropigmentadores Como é que ela faz para que os fios fixem? Ai que martírio, que dificuldade, que tristeza. Esses fios um pega, outro não pega, né? O que será que acontece? O que a gente faz de errado porque os fios não fixem? Bom, vamos lá, Patrícia. Você tá certa quando diz que a gente precisa de treino, entender do pigmento, da angulação. É óbvio que isso é importante, mas também eu preciso entender. Do meu dermógrafo é, da velocidade do meu da minha fonte do meu pigmento em relação à velocidade da máquina e da mão, por exemplo, se eu tiver com um pigmento muito líquido, eu não posso trabalhar com uma velocidade muito rápida da máquina e muito lenta da mão, por exemplo. Se eu estou com um pigmento muito líquido e eu andar muito devagar, eu vou colocar uma quantidade exagerada de pigmento dentro da pele. E aí o que, que vai acontecer? Esse fio vai expandir. Então, aonde eu errei? Na velocidade. Se eu colocar um pigmento muito grosso e andar muito depressa, o que que acontece? O pigmento não entra na quantidade suficiente, então tem que existir um equilíbrio entre pigmento e velocidade. Então esse também é um ponto importante que tem muita importância na fixação dos fios. Mesmo assim, ela ainda tem uma outra dúvida, que é, ando numa única passada, ou como ela aprendeu, ou ando dando passadas, indo e voltando, como vejo que alguns profissionais fazem também. Eu sempre aconselho os meus alunos a fazer o que eles aprenderam. Eu, Ana Savoy, trabalho os fios numa passada única, numa velocidade lenta, porque eu trabalho com pigmento inorgânico, que é um pouco mais grosso, então eu preciso andar devagar para que eu consiga implantar uma quantidade suficiente de pigmento dentro da pele. Há alguns profissionais que trabalham com o pigmento orgânico, eles andam mais rápido e vão dando passadas duplas para que eles consigam implantar também e até tenham mais facilidade no que diz respeito ao equilíbrio, porque para você passar. É, o fio numa passada única, você precisa ter um equilíbrio extremo. E isso eu tenho que confessar que é muito difícil até pra mim. Às vezes a gente treve um pouco, precisa ter até um trabalho de respiração junto. Você segura a respiração, faz o fio e vai soltando devagar. É complicado, gente. É todo um conjunto de fatores então aqui acertou tudo isso agora vem o posicionamento da cliente e do profissional vamos lá então arrumar isso aqui vamos lá dermógrafo eu gosto de trabalhar a 90 graus porque eu vou jogar esse pigmento pro fundo. se eu for trabalhar inclinado ele tem que estar tá inclinado sempre para o caminho que o fio vai percorrer. Nunca para a lateral dos fios, porque aí eu posso fazer uma sombra em volta do fio. Então, se eu quero inclinar, que ele seja no sentido do fio, ok? Então, aqui, vou fazer os fios do início, termógrafo em pé... Eu conto até uns 6, 7, aí venho com o próximo fio. E aí, aqui, ó, a minha cliente, ela não sai desta posição enquanto eu não precisar. Mas eu vou virando a marca toda e girando. Quando eu chegar na posição do ponto mais alto e eu preciso trabalhar 90 graus, 90 graus é isso aqui, ó. O dermógrafo ele tá apontando lá pra cima. Eu sei que isso aqui também é 90, ok? Mas eu preciso que o pigmento caia para ponteira. Então, para ele ter queda para ponteira, eu preciso trabalhar com ele assim. E como é que eu faço para trabalhar ele assim? Eu vou virar minha querida ali ó. Então, aqui eu comecei a inclinar os fios. Eles têm a queda para baixo. Quando eu terminar esses fios aqui, ó, ela tá olhando lá a parede já. Então, é ficar atento na angulação do dermógrafo, né? Porque a agulhinha vai jogar o pigmento para onde ele estiver apontando. Na, na velocidade da mão e na profundidade da agulha, gente. É isso. Ter paciência. Micropigmentação é um trabalho que exige paciência. É isso aí. E tentar, porque assim, se um fio pega e o outro não pega, um pedaço pega e o outro não pega, o problema não tá na agulha, não tá no pigmento, o problema só tá com a gente, na nossa técnica, na nossa mão. Então, é prestar atenção no, aonde é que a gente tá errando. Falou? Espero ter ajudado a Patrícia. Beijinho e até a próxima. Até mais!